Eu faço e eu te dou um corte Eu enfrento a rainha da norte Mas quando ela rima comigo, sabe por que Mano é a batalha que acaba Eu faço só estruturar se desaba Seu verso é comum, eu não rimo na zona De conforto em questão de localidade Eu tô em qualquer um Eu, pra pessoa com uma galera tão fácil Você é comum, quando eu rimar, Você entende que não lhe um prefácio Maria, conta o respeito contra você A é improvisada, só que a rainha do Detroit Quando você enfrenta o rei Não é nada, Sua história Não, não, você não põe Meu trava é normal Você também trava Pega é um anoto de balaclava Fazer um freestyle sabe que é fenomenal Trava com o agora toma um pau Sabe que dá pra fazer assim? É fenomenal Não, não puxa o um type Michigan Você não faz igual oh. Faça a rima que é boa, pois quando eu rimo, sei que eu sou preciso. É, é da hora, cê fala que eu travei. Rima que é rara, porque rima não, eu sou uma ak é 47 Primeiro eu travo, depois descarrego na tua cara. Só que tem agora você não tá nada. Eu tô esperando a sua cama vinha aqui. Vi, eu lembro que você falou que você ia atirar na minha cara. Cê não tá usando balaclava, mas na minha frente, minha palavra na cara clava. Na é, cara clava, tá de balaclava. Esse cara trava, acho que não. Faça a rima que é Pô, você tá à tua minha intuição Ah, peraí que na sala tava Não tô mais querendo aqui de crava. Só que a Maria o pode tem um rap shot, chama balaclava oh! Mas na é verdade, você falou na escola Que na improvisação, tudo bem Isso eu aceito, sempre aprendi mesmo Na turma do fundão, por isso mesmo não adianta Parceiro, você sabe que minha rima. Irmã...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 Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada? Qual, tu, com Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Rima RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. A pateia que é sangue, você já tá sabendo o seu arrombado. Você tá num bang bang, só que hoje o Felipe tá ultrapassado. Você ficou no passado, Não entendeu porque você é um doente. Antes você apanhava pros outros, hoje apanha pro outro diferente. Eu não sou o chamoel, porque eu vim cortar o Te mando um salve quando cê tiver lá no céu hey, Ok, comigo o boizão toma no cu Sabe quando você vai me bater, quando tira seu fã do do cu hey, Sabe que eu faço minha rima, quando eu rimava era monto no meu versado Hoje em dia as responsas de vocês é os adelineados ah, Não fala com isso, amigo, cê sabe não, mano, quer que eu me atrevo uhum. ah, Nesse beat hotel up? ah, eu me no não... ansioso Agora você, eu vou dizer pra você poder caminhar. É. Eu vim aqui, eu vim correr Eu falei sei certeza, você Se fala dentro do Dudu, olha só que aventura. Essa é a pose de quebrada, essa é a pose do frustrado. Cadê o Tiago Ventura? Não tô achando, eu falo até do Xamu, você fala dentro do delineado. Eu nunca soube porque que homofobia que hoje em dia em São Paulo é roubada lado. Ventura atura, ele atura a minha caminhada. Se não tem ninguém que acredita no seu corre, meu Dudu, não posso fazer nada. Ei, Agora cê sabe cê nem é inimigo Até porque eu sou que ele manda Hoje ah. nas antigas ele aprendeu comigo Esse flow, Eu aprendi com você Não, não, não, porque eu não fui Ah Realmente ele apostou em você abrir a porta dele O homem se ruim ah. Como que você quer falar dele? Mas tá tudo bem, eu sou otário Então eu vou te dar um emprego Pra lixar o meu sapato Porque eu sou empresário Ah, você não é empresário, você é desnecessário, você é um lixo Mano, na moral só é muito ruim Já faz eu não fomando aqui o capricho ah. não eu vou ganhar desse otário, eu tenho certeza. Falando no tanto do meu empresário, eu acho que você. Que eu tô contando o vento não. E é por isso que você apanha Eu não sei nem ninguém, você citou primeiro É a mania de MC que é decorado Apoia pra caralho porque hoje nem terceiro okay, tem Ok, mano, fala de terceiro Mano, agora eu já sou cruel Ele que começou falando de terceiro Citou até o Samuel Mano, namorou agora vou falando Esse otário aqui eu nem ouço Semelhança, você é o Samuel Chama seu amigo que eu guardo no bolso yeah, yeah. Então yeah. Uh, o que eu te peço é que me trago uma rima orgânica Pois você veio de laranja, mas eu não quero que seja toda mecânica Pois o filme, ele é meio bom ou é ruim, mas agora mano não vem da xilique Eu sei que eu tô batendo a claquete, fazendo minha cena igual o Kubrick Questão é shake, que, quando eu rimo meu humano é shake Eu faço um milk na mente de MC que acha que é bom e é fake Por isso que infelizmente, olha esse take Você não entendeu? Por isso agora essa sem requinte E o nome do filme que é, direct, é de de Guri é a morte da Tolepinski. Tudo bem, tudo bem, só que você sabe que na minha frente eu um cabaz. Pode testar a rima no pite, meu mano. Isso daqui é o que eu faço. Você fala muito de ser é fake, só que na rima não tem um traço. Hoje eu vou Entendeu, cê aprende me escuta, abre os ouvidos, eu vou te ensinar Você falou que eu fico só bagaço, mas olhou para o seu próprio umbigo É porque eu fui espremido e cuspiu por o suco do freestyle nos inimigos não oh! tá bem, tudo tá bem, só que não... Tem que então não tem estamina Você me mistura com o beat vira vitamina Que vai te deixar mais forte Por isso dos três no seteiros Prefira ser o d'Artagnan E depois você toma o puro suco do guri Fazendo rima Vai ser seu melhor cafezinho da manhã Oi. Tudo bem, tudo bem Só que você sabe que eu te fã Pra mim o café é o preto Com o cigarro que eu sou campeã Fala muito tudo bem Mas no final faço assim Pra não transborda a sua ruim de dentro para fora Por isso que você chegou, falou um monte de merda Eu chutei a tua bunda e mandei você embora Você quer falar sobre um café da manhã? Você não entende que o guri o moleque, vem do gueto Eu te dou energia, como o tal do café meus ancestrais colheram e hoje em dia eu sou preto Ué! E te começando a odeia batendo na cara E de verdade, eu Já sei que é bom Só que você se prepara Há uns dias eu já tô ouvindo Que do Brasil você é o melhor Tô aqui na sua frente com eu vou contrário E eu não me sinto menor Eu tô para bater de frente Por isso que eu vou ganhar esse round Os melhores do Brasil só são os melhores Até vocês verem o underground Porque é onde eu já tô reinando E tô fazendo a minha caminhada É por isso meu mano que na sua frente Acabou a caminhada piada Eu não quero saber da sua margem nem saber quem me chamar de rei Eu vejo vários monstros do underground Porque no underground eu comecei E hoje eu tô ideia Hoje eu tô rimando no palco Mas a Eclói você nem é o único Todo MC começa lá no asfalto Isso quando ele não tem passagem Isso quando ele não vem de carro Tem MC que começa no asfalto Eu comecei na estrada de barro Cê tá querendo Tô batendo por isso a ideia é o melhor do Brasil, só que isso saiu da sua boca Não falei que dizem, não falei que você é E é assim que a gente brinca com o ego desse mané Vai cair, de verdade meu mano, Tem vários que vem do asfalto saí do crime pra roubar a cena Fala quem tomou a cena de assalto Fala quem tomou a cena de assalto É por isso que você é escroto Saiu do crime pra roubar a cena Saiu de um roubo pra cometer outro e... Realmente, só que eu roubo o playboy, eu não roubo o meu, Lá na cena eu roubava o deles, aqui eu só vim tomar o que já é meu essa vida, por isso agora você vai cair E realmente, sou o o underground, hoje é o dia que você vê ele aqui É por isso que eu falo de todos os moleque em Guarulhos, sempre quando posso Você só veio tomar o que é seu, já o Jota vem tomar o que é nosso que eu mando bem Ele disse que vem roubar bem Pois me tornei o melhor É sem roubar ninguém só que morre JP, tá como já disse Fê bem, cê tá bem, se eu precisar roubo de você Vai cair na minha frente, sabe que não manda nada Ai, eu grito pra todo mundo, que eu saiba Guarulhos é Tonas Quebrada Não, não é Tonas Quebrada, Guarulhos é minha quebrada Não é a sua, porque eu não te vi na rua E se eu se pisava na sua cara É por isso que é teu lugar do mago É por isso que eu trouxe recarga Se precisar, você me rouba Se eu precisar, trutão, eu venho do água <risos> Ha, todo de branco Um gole na vitória Um gole pro santo ha, Espírito independente Quando eu tô rimando a, a mente da plateia Eu tô impactando E por isso A edição foi campeão, sou campeão e então, tomo-lhe Você não faz um trap de fato Por isso que toda vez que eu rimo A total eu não sou assassinado Sabe qual que é o problema? Eu faço esse trap de fato Você diz que eu aposentei Eu que mato esse aposentado Eu vou ser aposentado Eu não faço esse tipo de fato Esse moleque é trago Ele é pra mim, tá na sua lado, meu sapato Agora eu vou te falar Eu posso ser aposentado, mano Mas eu nunca esqueci de pedalar Você tá ligado, mano? Você é um eu cheguei a estragar. o Michael nunca vai desaprender a andar de bike! Oh! Cê vai dar dislike, é por isso que eu digo Que eu sou o MC que tô na rua Sou o Cris, então eu aprendi a tomar a sua ah! Você só grita, só que sua rima aqui, irmão, não é bonita Você é de Guarulhos, então vai se foder Você vai que ele tá na garupa do JP ah! por isso mesmo que vai perder Na verdade por isso não vence É que essa edição é de trap Imagina na minha realidade pra... Essa edição é de trap, você perde na modalidade Tá travando, tá com medo Tá incomodado Agora eu vou te bater meu irmão Vai ser aloprado, sem falar que é o Derek ha, Que é trap de fato Terremoto, não é trap de fato É trapper de foto oh! Eu não ligo pro cash. Eu não sou trap de foto mas tá ligado, que então eu faço essa realidade Eu tô fugindo desse flash, de flash só sou o Barry Allen, mato velocidade oh! <risos>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 daqui. Okay.